Desta vez iremos ter o formato Green Week. Green Week um, aborda e, portanto, assuntos relacionados com sustentabilidade, de não comprar novo, mas sim uh, restaurar peças. E hoje trazemos aqui o Repair Café, o Rafael que é o coordenador do Repair Café e o Gustavo que nos vai aqui ensinar uh, como portanto, darmos uma nova vida aqui aos materiais. Obrigada por estarem Obrigado, aqui mas... presentes. Portanto, uh, Rafael, o que é o Repair Café? Bem, o Repar Café é um evento que tem uma certa prioridade e é feito por voluntários. Uh, o que é que nós fazemos? Nós uh, reparamos coisas, mas principalmente ensinamos a reparar coisas. Uh, podem ser eletrodomésticos, podem ser móveis, podem ser roupa. E hoje uh, o Gustavo vai estar aqui a mostrar uma coisa um bocadinho diferente, que é recuperar uh, objetos antigos, no fundo, uh, desoxidá-los, uh, pode até dizer mais. Mas, basicamente, então. são várias técnicas para recuperar, neste caso, okay. metais. Sim. Não é? Sim, sim. Uh, pronto, o, o, o Repair Café, para além disso, uh, uh, já existe há muitos anos, uh, uh, começou na Holanda, uh, há mais de 10 anos, e nós aqui em, em Portugal, uh, eu e a Lindsay somos os fundadores do Repair Café Lisboa, uh, foi mais ou menos há 5 anos e meio. E pronto, vamos estar no próximo fim de semana em Cascais, se por acaso alguém quiser reparar coisas, vai ter connosco, claro. Podem procurar a nossa página. No site, não é? No nosso site, sim. E tem páginas... Nós temos só o Facebook e o Instagram, não temos mesmo okay. página, mas de qualquer maneira é fácil de descobrir. É fácil de descobrir, muito bem. Qualquer pessoa pode se inscrever, não é? Qualquer pessoa se pode inscrever, há um formulário, sempre. Nós antes qualquer pessoa podia aparecer, só que, entretanto, temos tanta gente que temos de ter um formulário. Este formato em Cascais, eu não sei exatamente como é que vai ser, porque nós vamos ajudar, e Estamos a trabalhar também com pessoas de Cascais, com voluntários de lá, porque sempre vamos a algum lado nós queremos que nesse sítio haja lá voluntários para ficarem lá umas sementinhas, para depois uh, pronto, ser autónomo de nós. Ok, faz é todo o sentido, muito bem. E sim. hoje vamos então abordar ferragens, não ferragens, é? Ferragens, exatamente. Então, Ora, que eu gostava de explicar aqui sim. um bocadinho. É, é muito comum a gente esquecer, uma, uma, esquecer uma, um equipamento uma ferramenta dessa, né, a chuva, ou num cantinho lá do jardim e ela acabar por oxidar e, às vezes, durante muitos meses, num, num local desse, com muita umidade, ela acaba por ficar feia e, e perder sua utilidade, né, é, perde a funcionalidade dela. O que é que nós vamos fazer? É mostrar três métodos de, de trazer de volta a vida essa, essa, essa, esses instrumentos, né. Nós temos alguns, alguns deles, vamos mostrar primeiro uma... Um, um método chamado eletro, eletrólise, que é muito fácil de fazer, dá um resultado super interessante. Depois vamos fazer o processo com vinagre, que é, um vinagre, é, é muito simples, vocês vão ver, qualquer pessoa consegue fazer em casa. E o último, que é o mais clássico de todos, que é a abrasão, ou seja, vamos fazer um, uma limpeza mecânica da, das, da, das peças. Okay. É, também são vários métodos né eles podem podem funcionar combinados por exemplo em, quando se tem muito óxido numa determinada peça se for possível a gente pode fazer primeiro a um abrasão antes de começar um outro processo o que é uma abrasão a abrasão é pegar uma lixa ou então esfrega, um, um, um, um esfregão. esfregão desse né abrasivo e tentar tirar o máximo possível é através o que tá superficial, de... né? isso o que okay. é especial é, então vamos começar a princípio, para a eletrólise, que é o, o primeiro eletrônico. um processo elétrico, o, que gente, o que, qual é o processo? É o, fer, o ferro em contato com a água, né? ela se associa à água, e, e o ferro passa a ser óxido de ferro, que é o que nós chamamos ferrugem. de ferrugem, o, isso é um processo natural, acontece naturalmente na natureza. O que a gente, o que a gente vai fazer agora é o contrário, é, é pôr energia, gastar energia para que esse processo se reverta, ok? Então vamos lá, nós vamos usar esse aquário que tem apenas água dentro, água normal da torneira. Então, pode ser usado okay. um pirex também, por exemplo? Pode ser, sim. Okay. O, o importante é que ele seja de plástico ou de vidro. Exato. Ele não pode ser condutor, ok? não pode Som ser tá, metálico. Não pode ser tá, metálico. Pode ser uhum. É? Uhum. Então o que é que nós vamos fazer? A primeira parte daqui... Pode ser sal fino? É um sal fino, o normal daquele da cozinha mesmo, aqueles que nós todos, todos temos em casa. É. Se fosse água do mar, vai água do mar. Dava, dava também. O importante é ter sal. O, o sal. Olha, aqui nós podemos aqui uma, uma quantidade... Bem generosa. Pra aqui, é, para aqui deve ser o entorno... É, aqui deve ter uns dois ou três litros. Hum, sei lá, uns dois litros. Sei é, uns dois litros um, a gente põe mais ou menos uma colher de sopa para cada litro de água. Mais ou menos. Isso não é uma, uma ciência Exatamente. nuclear, né? É mais, mais ou menos... E o que é que vamos fazer? Vamos deixar ali a, a, o sal agora dissolver um bocadinho. Enquanto isso, vamos tratar da pilha. Que é, são duas pilhas normais, né? Acabaram de sair do pacote. E vamos fazer isso da maneira mais simples possível. Que é... Portanto, não vamos unir as pilhas, unir, não é? Pilhas, exatamente. É. Nós vamos colocá-las em série, ou seja, a parte positiva de uma ao negativo ao da negativo. outra. certo Vou usar aqui para isso uma fita... Adesivo. É assim, se as pessoas tiverem em casa um suporte daqueles de bateria, podem usar também. Eu, nós estamos aqui fazer a parte Muito mais... É, de forma que qualquer pessoa... Não seja, desculpa, ah, não tem um suporte Sim. de... Não, pode fazer com uma, uma fita adesiva. Olha, okay. temos, temos aqui um, um fio, um, um cabo elétrico. Vamos fazer as pontas dele. Eu previamente já tinha cortado aqui o. É descarnar, não é? é sim, descarnar a parte plástica. Você pode fazer com um xado, com cuidado, para não cortar. Sim, com uma tesoura bola, também, né? É, é, Devagarzinho. E aqui eu vou. Ok, vai começando a uhum. enrolar, não é? É. é fazer uma, uma, uma bolinha. um. É para, um para de fazer um fio só, não é? É, é? Agora é para juntar estes dois. Polos, né? Isso. Aqui. Ou seja, agora que a gente tem que ter cuidado, o que é o positivo e o que é o negativo, certo? O positivo geralmente tá sempre. Mas eu tenho que esperar esperado que não seja Para não fazer o ser para Pode precisarem. ser boa ah. ideia, boa ideia. Que... Como esses dois fios são muito praticamente a mesma cor, né? Vamos separar é. eles. Ou seja, nesse aqui eu vou pôr no negativo. Assim. Isto é um Sim. tudo coisas muito simples de fazer. Uhum. Este, este método tem depois aqui um, um senão, como gostava mais aqui vai, vai contar. Ou seja, podemos aqui no lado negativo e agora. Agora vai ligar o positivo, ao positivo. É? positivo, isso. A partir de agora os fios já não podem mais se tocar, Posso né? Aquelas, um aquela outra parte. Uhum. Ok. É o teu espírito Repara Café. Nesta reparação, não que estamos a fazer, não. por acaso, é uma coisa que. Nós podemos ensinar a fazer, mas não se consegue fazer uma ação de Repair Café. Porquê? Porque isto demora algum tempo. Nós só conseguimos fazer a abrasão, que é a única possível em tempo do Repair Café. O Repair Café geralmente dura três horas e eh, temos uma hora para cada eh, pessoa que vem eh, a trazer as suas peças. Portanto, numa hora, a única coisa que conseguimos fazer era a abrasão. Portanto, o método eh, da de, eletrólise, como o método de usar o vinagre, Uh, demoram algum tempo o vinagre já fica de um dia para o outro ou mais ou vamos okay. ver. demora, uma quantidade, de demora uma quantidade de horas demora uma quantidade de horas vocês vão ver porque temos aqui umas coisas antes e depois para vocês perceberem também mas vai uh -huh. se perceber de qualquer maneira vai ser visível sim sim os polos já estão ligados Sim, estamos aqui E agora a parte um doente agora é, nesse método a gente aqui ainda não é lá, exemplo, resolveram esse, ainda é isso é um, ok. Ou seja, dissolver bem a, a, o sal, a gente o pode sal. até por mais. Eu vou pôr mais aqui um bocadinho, Sim, não, talvez não, não seja... Problema. É, até para a gente acelerar um bocadinho o, o processo, para a gente ver aquilo. Isso. usar sal pode ser sal grosso, pode ser qualquer coisa. Sim, tem que ser o sal, o sal comum de cozinha, aquele sal alimentar. Pode ser grosso também, é igual. Pode, pode tem ser. ser. É. Existem métodos com outros tipos de... de de químicos, por exemplo, o bicarbonato de sódio, é, é muito fácil de, de usar também. Mas o sal é, o, é aquele que não tem desculpa. Todo mundo tem em casa e, e dá para fazer. E o mais barato. E é o mais barato, é. Então, o que é que vamos fazer? É, a eletrólise exige duas, os dois polos da, da, da para, para a eletrólise, né? Um vai ser o vamos esse aqui. É, Vai ser um metal que a gente chama o metal de sacrifício, ou seja, e o, e o que nós queremos desenferrujar, desoxidar. Okay. Né? O que é que vai acontecer? A corrente elétrica, ao passar da, pela bateria, que vai passar pelo metal de sacrifício e pelo outro, ou seja, cada um deles vai ter um, um fio, nós vamos começar a ver a dissolução do, do, do da, da ferrugem, da ferrugem né? Né? desse Sim. lado, e o acúmulo nesse lado. Por isso que é de sacrifício. Não. Isso aqui vai ser jogado Você fora já passa de um para o outro. Isso, é. E o sal faz com que a água seja mais condutora. Portanto, é impossível isso. de fazer esse processo sem este instrumento. Não é, é, isso, não esse, não é bem este instrumento. instrumento. Isto, isto, é um, isto é, nós chamamos um, um, um ferro rato. de sacrifício. Isto é um bocadinho de aço. Um, eu eu agora, funciona não funciona com não, aço, é isso? É, qualquer coisa de ferro. É. Okay. Estiver, Tudo é. que seja de ferro. Sim. Por absurdo, se não, por acaso, este fosse o um sacrifício, é, sacrifício... É. Passava igual. Sim, sim, passava sim, sim, lá. Sim. Sim. Sim. Se para, para lá. Sim, sim. Sim. Pode ser qualquer se é, é, coisa. Okay. Qualquer coisa, uma barra isso. de ferro... É. Tem que ser ferro ou aço. Sim, pode ser, por exemplo, aquelas esfregonas de aço, né? Aquelas esponjas de aço. Pode ser também... Isso, isso. Então pode ser. Nesse caso, o que nós vamos fazer? É, é por o positivo Essa parte aqui é <risos> no na parte que nós queremos do, do metal de sacrifício certo? é no positivo e no negativo é uma maneira de que eu uso para lembrar é onde eu quero menos ferrugem então eu ponho o menos um da menos. bateria é. certo? eu vou aqui abrir um bocadinho okay, esse... faz sentido é, Sim. é uma maneira que eu usei para... Sa... Do menos para mais. É. Para pra lembrar. Praticamente é um... de um coisinho eletrões, não é? Isso, é. Eu vou... e, e... Neste, Neste caso, uh -huh. eu penso que isto nem sequer é exatamente... Ah, isto é o... Como é que se chama este é um tratamento? Isto é varão roscado zincado. Zincado. É. Exatamente, zincado. este é zincado. Não precisa ser zincado, se não fosse zincado ainda não. era melhor. Sim. Se não fosse uma é. cadeira, é. melhor ainda. Exato, Esse é um processo que nunca se faz lá. Isso nós estamos usar, pronto, é. porque... É primeiro que dá para ver se ele está em bom estado, né? E para a gente ver o, o, o antes e o depois. E é vendido aqui ah, né? no, no, no Le Roi também. Sim. Então, é super fácil de achar isso. Mas sim, poderia sim. ser outra isso coisa é momento, qualquer. Não é? é, olha, vamos dar aqui uma tesoura. Sim, olha, o XA está bom. Quero descascar aí um bocadinho mais. É, eu acho que um bocadinho um mais para é ligar um mais. bem a, a chave. Ok. Isso. O que é que eu faça isso? É, aqui já está. Já, isso. já, boa. Vamos lá ver. Porque convém ter uma boa aderência ao instrumento. Ao aí. instrumento. Exatamente. O que nós vamos fazer agora? É, é Fazer aqui uma voltinha, certo? Então a partir do momento como as pilhas já estão ligadas, a partir do momento que eu puser ele na água, vai começar o processo, certo? OK, vamos ver isso. O que é que nós vamos ver aqui é um é uma é a criação de bolinhas. Ah, não quero, isso que ela parece que ver. Isso, acho que dá para ver, acho que a câmera consegue pegar aí. Consegue ver? Tá esse. Okay. Isso. vai não, um bocadinho, aqui eu um um bocadinho, um minutos pra... daqui a uns minutos de estar a funcionar. Isso. Nós estamos a fazer isto com a bateria, também podes confirmar se está aqui com o multímetro. Está tudo bem? Ah. Pois existe esse instrumento que é o multímetro, não é? Sim. é porque conseguimos com o multímetro saber se está a passar a, a, a eletricidade neste caso. É, neste lado. Uhum. Sabemos se está a passar a uh, uh, eletricidade de um lado para o outro. estava a ligar a chave ao outro, só para perceber se está a passar. está a funcionar. Está. está? Está, está a funcionar. Olha, agora a gente já começa a ver ali o... É, eu não ia ter imediato, mas passava daqui um minuto ou dois... É, a gente vai começar né? a ver várias bolinhas na superfície do, do é. da, da chave. Então agora se calhar explicar por que não convém termos aqui, durante toda a demonstração, isto funcionando. Isso, isso sim. E é uma coisa que as pessoas têm que atentar muito isso em casa, é que eletrólice é uma coisa muito fácil de fazer, muito bonita, entretanto, ela gera gases um pouco tóxicos. Ok. Certo? É... Por causa do sal de cozinha, ela está desassociar o sal também, então a água no final vai ser uma, uma, uma água cáustica, né? Vai ser, não é uma salda cáustica, mas vai hum. estar ali um bocado mais, é... pronto, a gente tem que ter cuidado com as mãos, né? As nuvens, é. exatamente. E, e no caso, o, o vapor que está saindo do lado da chave é um vapor que tem cloro e que não deve, a gente não deveria respirar isso com... Sim com Frequência. Ou então, seja, poderá ficar a cheirar a piscina. Isso, é. Existe, um, existe um... algum método de, de segurança, digamos assim, para as pessoas o, o conseguirem fazer em é casa? O correto é você fazer isso numa varanda ou fora sim. de casa. Okay. Okay. Exato. Ou seja, aqui a gente vai interromper o processo daqui a pouquinho porque nós estamos num estúdio Nos fechado. Um estúdio é, Mas é, as pessoas podem fazer isso numa varanda, em casa, não tem problema. Desde seja ao, ao céu aberto, sim, sim, não é. há problema algum. Ok. okay? O sítio ventilador, basicamente? Sim, sim. basicamente, basicamente isso. A gente vai deixar aqui um bocadinho. Ela a já janela, você não tem outra aberta? Isso. Olha, o mais fácil é fazer com as, as pilhas, mas também há a possibilidade de nós fazermos com... um transformador. Com um transformador qualquer que tem em casa. Por exemplo, esse aqui é um transformador de um... é para nem saber o que é isso. Talvez um router antigo, daqueles da Vodafone, ou sei lá, de um operador qualquer. É, e o Gustavo cortou esse isso, nós cortamos esse aqui a pontinha, mesmo. né? Mas poderíamos não cortar também conseguimos fazer sim. isto sem cortar não é, não é preciso, não é preciso de estragar esse estragar porque... exato. Sim, sim, bastava pormos uma, uma peça um, um aqui dentro sim. não é e, é, outro, e outro, outro aqui fora por fora sim. É, aí tem que ter cuidado aqui é no caso para os fios nunca se tocarem né Como ele faz o de dentro isso. a gente exatamente. poderia fazer aqui só para demonstrar, né poderíamos pôr o um, um, um fio né que ligaria aqui ao, aos ao, ao metal de sacrifício e a peça um viria aqui dentro, certo? a gente aqui poderia dobrar, dobrar assim, uhum. certo? Podemos pôr aqui na parte de dentro do, do furinho, né? E nesse momento aqui a gente pega uma fita e isola. Exatamente, certo? uma fita cola, é uma fita de isolamento. Uma fita adesiva, um isolamento mesmo. E a outra parte, nós fazemos pela parte de fora. Certo? Exatamente. Ou então, é, seja, a gente não precisaria cortar, exatamente. os fios viriam direto aqui. A vantagem aqui é que, se for um processo mais longo, não se acaba com pilhas e pronto, utilizamos eletricidade. Sim, sim, sim. E, e eu, como, por exemplo, essa é uma fonte de 12 volts, ela é muito mais, mais rápida potente, do que o, o, a, as pilhas. Então, ela... podemos experimentar, se quiser. Sim. Podemos é... ligar lá. Pode ser também, pode, é, ser, pode ser também. Ligar. Aproveito também para dizer lá à casa que todas as questões que Sim. estiverem podem colocá-las no, no nosso Facebook é. ou Instagram. É. Estaremos aqui prontos para, para responder a todas as questões que, que tiverem. Não sei. É, ok, mas vamos fazer o seguinte: vamos voltar isso aqui a pouquinho. Vamos iniciar. Olha, não sei se vocês notam, de vez em quando a gente sente uma, uma bolinha, a gente vê uma bolinha subir. Sim, também aqui, aqui tem uma mas aqui. Mas a parte de baixo da chave já tem várias bolhas. Isso, então, se vocês é. quiserem focar é, aí. É, obviamente com uma... mas também fazemos por isso também. Sim, mas ela vai ficar aqui um bocadinho, ela não vai... Uhum. Não, não, pelo tempo que a gente vai ficar aqui, não vai ter um não vai ter grande problema. Uhum. Certo? Então, está explicado aqui. Se a gente tiver tempo, a gente faz essa parte da eletrólise com a... Com uhum. a... O processo é muito idêntico, né é certo que não se usa pilha, se usa um transformador. Okay. Sim, pode ser um transformador um, de um computador também. Sim, pode ser. Tudo que Não tem energia. Cortar. Tudo que tem energia, mas quanto mais, ou seja, quanto maiores forem as peças, e maior, mais água for também, mais voltagem. Nesse caso aqui é 12 volts. 12 volts é um valor considerado seguro para fazer esse tipo de eletrólise. Uhum. É só ler aqui na etiqueta do, do, é. do, do transformador. Está ali a dizer a... a, a corrente tem que ser sempre corrente contínua? Isso. isso. Nunca, nunca experimentar isto ligado à a... <risos> tomada. É tomada. É a tomada. É, é, a altern... é. é o caos. Não pode isso. ser. Aqui vai vai receber um... Vai correr muito mal. É. Não, não, não, não, nunca. Nunca. Por isso que, se você não tiver pressa, faça com uma pilha. Isso não tem perigo algum. Você faz aqui vai ficar aqui a noite toda a fazer o processo. E do lado de fora da casa. E não tem risco algum. Certo? Ótimo. Então, por isso que às eu vezes, vezes não, se não se sentir seguro, não faça com transformadores. Hum. Certo? Deixa eu ver é o positivo no Ok. Enquanto isso, nós vamos mostrar então o segundo método. Exatamente. Certo? O método com Pode vinagre. Ser? Que é um o método é com vinagre. Aqui nós temos um vidrinho também. Isso. Okay. Ele está aberto já? Então, já, tá pronto. Vou por aqui, vamos tirar as verduras. Um vinagre muito branquinho. É esse é. Todos os vinagres é. vinagre inteiro, é, Nesse caso é a gente está não... usando vinagre, o vinagre de limpre, limpeza, né? Uhum. Que a gente tem aqui no, no Lerroar, mas nós podemos também usar aquele normal de cozinha. Tá? Acho que é mais ou Não, não tá ótimo tá? assim. O que é que nós vamos fazer? Vamos para essa demonstração. Vamos usar isso aqui. Olha, esse aqui é um compasso que não tá mais a mover. É. É, ele está mesmo bastante enferrujado, principalmente aqui na, na parte da, da dobradiça. Ou seja, é por o, o vinagre e... É tão simples como isto. Pronto, já está. Já está? Já. A frugina vai sair Vai. Dentro de quantas horas? Põe é a ah. que <risos> demora um tempinho. Né? Enquanto é. esse aqui pode demorar tipo uma hora ou duas. É, Depende dependendo é. da potência, Depende né? Da potência. No caso com, a, com as pilhas pode demorar mesmo Ou, várias mais, horas. Mais, mais, Epa, eu diria uma noite inteira. Sim, três voltas que deram na finca. É. E no caso da, do vinagre isso ficaria de tipo, 24 a 48 horas, sim. Pode é. ser bastante mais. Ok. E aqui a gente começa a notar algumas alguma formação de umas bolinhas também. Essa primeira, essa primeira, primeiro momento se gera muitas bolinhas. Portanto, é, é bastante simples. É, Isso é muito simples. Sim. Só colocar em vinagre Isso. e a ferrugem desaparece. É um método antigo, até para limpar moedas e coisas assim, é assim. É muito usado, usado para moedas. É. Como nós não temos aqui 48 horas, espero que não. <risos> <risos> eu trouxe um de casa, que eu comecei a fazer ontem. está aqui. Isso aqui é lá. Que ah, depois, é. Também, realmente, depois passa também para o vinagre. Sim. O vinagre no final vai ficar Exato. tudo sujo. Vai, vai, vai. vai. ser mel, pois, não é? Isso. Eu ia perguntar sim, se isso era mel. <risos> é, eu pus duas ferramentas aqui para a gente justamente ver a diferença entre elas. Isso, olha. Esse aqui. Por enquanto, não. Esse aqui é esse não vinagre. é vinagre. Esse vinagre, é. O vinagre tem a vantagem que não, vai ser não é nada tóxico, não tem problema algum. Olha, esse aqui é uma lima daquelas de precisão. Ela aqui precisaria ficar muito mais tempo. Ela ainda está, tá muito... nota-se aqui a a é, Tem que a diferença. Né? É, vamos deixar aqui um bocadinho forte para se dar tempo de secar, para nós vermos a é, diferença. Eu vou isso, mais tem os outros. certo? Esse aqui, esse outro, essa chave, ela é bem mais fácil de a gente ver o resultado. Ela está ao mesmo tempo, ela tá a cerca de 20 horas, talvez. 20 horas, ok. Então, vocês estão ontem à noite, Isso. E o que é que eu fiz? Eu fiz só um pedaço, propositalmente, no, no, no, no em casa as pessoas deveriam pôr a, a, a toda peça aí? toda, né? Mas para mostrarmos aqui um bocadinho a diferença. De diferença. Sim. Eu como certo. estava antes e como ficou depois. Ok. Olha, então... Essa foi a parte que eu fiz o, o processo que estava imerso no, no, no vinagre e essa é a parte que não estava no vinagre. Certo? Ou seja, essa é a parte que está ainda enferrujada. Nós conseguimos ver aqui a cor do, do, do, da oxidação, tá vendo? Nessa parte aqui, enquanto nessa daqui, nós já não temos mais nada. Hum. É um sujo. É é isso, é. Mas atenção que aqui não é o final. Ou, ou, depois de algumas horas no, no, no vinagre, não é o final do processo, né? Por exemplo, poderíamos pegar uma esfregona dessa e começar a tirar mesmo o, um, pouco ficar, que, um pouco que, fal, que falta. E como eu digo, o processo está aqui há 20 horas, né? Poderia ter ficado às 48 horas. E seria bem mais, mais. A gente tem que ter cuidado que isso não é um milagre, né? É. Ou seja, é, essa parte cromada, essa parte do, prateada, né, não, ela não volta. Acho que vocês pode, já podem ver aqui. Ou seja, exatamente, ou seja, de onde sai o óxido já não volta a ficar cromado. Já não volta a ficar, ficar cromado, é. é. Aqui a gente vai ter mesmo a cor do, do metal de do baixo, alto. nesse caso é o aço. Né? Então ele não volta a ficar brilhante, mas volta a ficar em aço. E aqui a gente consegue ver mesmo bem que já não há mais praticamente ferrugem nessa zona. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, lá em casa. Ou seja, a ferrugem saiu. O cromado também, também foi, mas sim. tinha ido de, para o outro lado, mas pronto, ficou limpo ao, ao invés daqui que ainda está com cor de ferrugem. Portanto, a diferença sim. é deste castanho de ferrugem para um, uma cor cinza mate sim. do aço. Sim. Do aço Portanto, aproveito para fazer uma questão, Sim. que já foi respondida, mas vamos novamente responder. Vinagre de limpeza ou vinagre de cozinha normal? Qualquer um dá. Nós estamos a é usar de limpeza, mas pode ser de cozinha. Sim. Exatamente. O que trouxeste é de cozinha ou o que cozemos é de limpeza. Sim, faz exatamente o mesmo efeito. Exato. Portanto, Exato. Okay. Grau um... Se de calhar de demora um bocadinho de um de de mais tempo, menos tempo é. do outro. Sim, Mas, mas não... também é uma série de variáveis. Por exemplo, o estado que a peça está, né? qual o material que a peça a peça é essa aí, por exemplo, é de aço, qual é o tipo de material que, metálico que, que a peça é. Então, não é uma ciência exata. Mas, okay. ah, 48 horas ali não vai fazer mal nenhuma, a peça nenhuma. Certíssimo. Certo? Ok. Então, vamos lá. Agora, ele aqui. Ele aqui, eu vou balançar um bocadinho só para nós vermos aqui o... Quantos bate saem umas bolinhas. É, as bolinhas isso aí. Tomara que consigamos ver isso em casa. E nós já conseguimos ver alguns pequenos pontos de ferrugem a flutuar na parte de cima do, da água. Talvez consiga tá ver. Não sei se... Acho que não. São muito pequenos ainda. A, a questão é que ao, ao longo do tempo elas começam a ficar placas maiores. Elas vão aglutinando e vão ficando placas maiores. Ok. Ao final do, do processo todo, essa água está mesmo muito suja, está mesmo bem suja. E o varão, e o varão tá fica todo todo enferrujado. Sim. Ou seja, toda a parte está debaixo uh, da água com sal Sim. vai ficar igual à chave. Exatamente, Sim. vão trocar, é. Vão, é. trocar. É. vão trocar, muito interessante. Ok, ali continua, vamos continuar e vamos passar para o último método, que é, é o método mais mais normal, mais né, o mais comum que. Mais, mais. É, é, é praticamente intuitivo. Intuitivo é. Precisa ter é que o esponja, não, é? não é? É, pode ser. Vamos Ou com, lá, com é um esfregão um, desse. Um esfregão que são muito Sim. Né? E ah, vamos passando aqui. Tirar o maior. Né? Até, até tirar o, o maior. É. A questão aqui é, nesse caso é uma lâmina, é muito fácil fazer a abrasão, né? é porque seja, regular. Porque regular. Por exemplo, poderíamos fazer aqui. Temos dois uma tipos liga. de lixa aqui. Essa é uma lixa 240. A deixar já, já fininha, né? Certo. Ou seja, começamos a... E vai desaparecendo assim aos poucos, não é? Vai, vai. Até, até nota isso aqui. Isso, olha. Tem que notar eu, aqui, um eu vou fazer jeito... aqui em cima do, do branco para a gente Exato, ver bem a diferença. Exato, mostrarmos lá para casa. aí pozinho. A razão, tem, tem um inconveniente de poder riscar as peças, né? Sim. Dependendo do tipo de peça que você quer, você tenha, né? Você não quer que ela fique riscada. Você quer uhum. que ela fique o mais brilhante possível. Nós estamos aqui a fazer muito em cima do, do, de ferramentas. Mas, por exemplo, é, eu já fiz em, em um candeeiro, por exemplo, um candeeiro daqueles de, de pé, né? Aqueles que eles ficam mais uhum. altos. Começou a parte de baixo, a que fica em contato com o chão, passar esfregona e etc, começou a enferrujar aquela parte de baixo. Então o que, é que a gente faz? Tira dali, lixa direitinho e, e volta, volta a ficar bonitinho novamente. Certo. E pode se conjugar também as várias técnicas. Né? Isso, é. Essa aqui, eu vou tirar só uma partezinha, só para a gente ver aqui a diferença, para chegar ao metal, né? Nesse caso a gente está vendo todo enferrujado. Essa é mais fina. Então, seria uma, uma fase mais, isso, é. mais para a frente, não é? Olha, aqui embaixo... Não aparece imenso, realmente. Está vendo? A gente já começa a ver o metal a aparecer. Como eu digo, aqui é fácil porque é muito plano, né? Mas eu só fazer, fazer só uma... Um isso. Portanto... Seria é forrujante. Sim. Por exemplo, seria impossível fazer nesta peça. Nesta peça. Uma que é uma lixa. Sim. Ou seja, nós não podemos estar a lixar a lixa porque os veios é. é um... São importantes eles estarem é. aí, né? É. Então a lima não pode ser, ser feita pelo método abrasão. E até mesmo não só a lima, mas alguns, alguns, por exemplo, essa da essa tesoura, né? Ela tem partes que a gente nunca vai chegar lá. Exato. Né? E como é que nós fazemos nessas situações? Nesse caso aqui, ou vinagre, é vinagre. ou é eletrólise. Okay. Né? Eu, eu particularmente gosto muito de eletrólise. Eu acho que o resultado é relativamente rápido e... Não, não estraga as peças, né? E mas você pode um você sim, sim, sim, sim. Por exemplo, ao final, ou da eletrólise ou do, do vinagre, você pode depois pegar uma dessa aqui apenas para tirar mesmo o excesso, né? E, e vice-versa. Se você quiser começar com abrasão e depois fazer uma eletrólise, também é igual. pode ser. Né? Okay. A gente só tem que ter cuidado que a abrasão realmente pode estragar a peça, né? Dependendo hum. do que for, se for uma peça que a beleza seja importante, a abrasão, tem que ter muito cuidado com ela. Uma coisa importante é também perceber quando a ferrugem sai, uhum. ela também deixa uma marca. É, pode não ser visível, Sim. mas muitas vezes quando a ferrugem já é, está num estado muito avançado, às vezes, quando ela sai, fica uma pequena que foi a parte que foi comida, digamos, do, do metal. Sim, isso. Ou seja, muitas vezes não é totalmente perfeito. Uh, mas é impossível, ou seja, retirar a ferrugem, porque a ferrugem já de si é, é, é um óxido, o oxigênio é de ferro é. uh, uh, uh, e, e água, não é? É óxido de ferro. É óxido de ferro. E quando o tiramos, uh, fica... Fica lá uma craterazinha. Fica, fica... E há como reparar depois... Uh, colocando massa... Ou... Poderá ser, mas neste caso, se calhar o mais é... para já seria limpá-la e estabilizá-la, de alguma sim, maneira. Uh, dar lhe um óleo, uma coisa qualquer que não voltasse outra vez a oxidar. Uh, se for de uma peça sei lá, artística, qualquer coisa assim, eventualmente, há, há massas que podem fazer essa reparação. Sim. Mas pronto, isso é um, um, um nível acima, já é, uma, é um restauro quase. não é? okay. Neste caso aqui nós estamos a tirar a ferrugem. Porque a ferrugem é um processo que está sempre evoluído, né? Sim, Portanto, sim. se não o pararmos... A gente que interromper estaria. esse processo. É, sim. É, interromper. É. Por falar em interromper processo, é, você falou do óleo, né, que, é, que é muito importante. Ao final de todos esses tipos de, de, de métodos que nós fizemos, né, dos três tipos, nós temos que usar um óleo desses lubrificantes, né? Nesse caso é o WD-40, porque... Ele é, ele é mesmo feito para fazer a impermeabilização de, de, de dos, dos, metais. dos metais, então é, é pegar um, um, um spray desse e, ok, nesse caso aqui foi esse lado que nós fizemos, então nós vamos passar o, o, o, o óleo. óleo. O óleo. É, limpar vamos com, fazer limpar com, limpar com, limpar com Isso, um parinho, tiramos o excesso, tiramos etc, o etc, ele fica só com aquele, uma camada, uma película muito fininha, e provavelmente é, o óleo não seca na realidade é. o óleo fica sempre óleo mas fica então uma película é. muito fininha não okay, não, não fica pegajoso tá. não não, fica. não não fica não fica, okay. não fica. É. porque o que acontece quando nós tiramos o, o, o, o a parte da oxidação ela na verdade é, é, ela é danosa ao, ao, ao metal mas ela também protege o metal né ou seja hum. então enquanto ela está ali. É como aquela uma crosta né? isso queria crosta uma crosta ali exatamente. que está a proteger é uma crosta continuamos a crosta sim na verdade estamos lá o buraco, verdade, é? lá buraco ou seja vai um... aparecer novamente a, a, a ferrugem o que, é que a gente tem que fazer assim que a gente acaba esse processo é que o óleo alto. lubrificante. Né? Uhum. aproveito para fazer mais uma questão Vamos lá. podemos acrescentar ao vinagre um pouco de bicarbonato ajudar a ser mais rápido ou eficaz não porque o caso o vinagre é um ácido e o bicarbonato é um, é um, um alcalino, é né? uma base. Significa que se a gente juntar tá os dois, a gente anula. anula. No fundo, é que vai ter água e sal ah, no okay. final. Ou então, seja, a gente não hum. vai fazer nem bem nem mal. Okay. É, então, nesse caso, não. A resposta é não. A resposta é não. É. Você pode usar é, é outros tipos de ácidos. Ou só ácidos, ou só as bases. Uhum. No caso do ácido, por exemplo, já vi algumas, algumas experiências que usam o sumo do limão. Sumo do limão também. É, ou seja, é um ácido relativamente forte. põe deixa lá. Eu acho que é um desperdício o limão. Sim, eu sim. acho que isso faz melhor o vinagre, com o milagre. É, é que mais simples. É isso. Então. É... é isso, é. Aqui eu, eu pus até um bocadinho mais de sal para ver se a gente acelerava aqui um bocadinho o processo. Mas não. Não está na Não, a é, gente não vai aqui. ver muito. Queres que eu dissolva? Eu não me sentar. Podemos também pôr o. Não queres tentar o, o outro? O, vamos Sim, fazer os por Podemos ver os polos aqui com o multímetro. Sim. Se calhar experimentávamos então com, com, a, com, com o transformador. Sim, não é? que está onde? E depois lêmos estes. Aí, aqui. Pois estes Boa. O que agora tens que ver é qual é que é o. Qual é, qual, não é? Qual é Esse. que é é o lá, fazer aqui. Fazer aí uma boneca. É isso. É. Porque no fundo estas duas pilhas, três voltas, se calhar podem ser muito, serem pouco aliás, neste caso, pouco para a água que temos aqui e para o tempo que sim, temos. Então, se calhar em vez de termos três volts vamos quadriplicar isto. Isso, é. é. Que é, é mais e tem estudo. que ter cuidado que o Rafael falou da, da fonte de usar uma, uma fonte de computador, por exemplo, para fazer o, o, esse processo. É, é possível, é, mas existe um risco, né? existe o risco da, da, da fonte deixar de funcionar por algum é perigo, mas é porque naturalmente esse processo consome uma uma, uma, uma corrente que a, a aquela aquele transformador não foi preparado para aquilo, né? No, no caso esse aqui foi feito para um CD player, então ele só deveria ter, funcionar bem naquilo. É, então, existe o risco de queimar, por isso que eu acho que não vale a pena a gente usar é, transformadores que a gente usa em casa. Né? Uhum. Por exemplo, do, sim, vou pegar meu estragar. portátil, vou pôr ali as coisas que já não utilizamos basicamente. É, todo, todos nós temos em assim, um casa. É... transformadores que, que já, imagine, não, já não já estamos a usar, que era de qualquer coisa, <risos> já, já não nos lembramos do que era. E é que é. Pois é, vou tentar aqui. Pô, aqui embaixo. Não ah, sei, mas muita aqui, acho que dá. Vamos lá. Vamos ver, eu acho que o negativo é esse aqui e o positivo é esse, 12. Sim. Certo. Então vamos lá. Vamos agora tirar então as pilhas, é né? É um, né? Que é é para não, para não confundir muito. Não. Okay. É, não, vou tirar ele aqui. Converse. Converse. Já tá uma. Então, onde onde nós queremos Tirar a ferrugem, então eu vou pôr o um menos. sei ela está desligada já. Portanto, Vamos isso não vai aqui. explodir, certo? Não, não. Vamos torcer que não. Estou <risos> a brincar, não vai, não vai. <risos> aqui. Eu vou pôr aqui, ou seja, eu estou a fazer aqui o setup todo do Sim, é. Rafael, e diga-me uma coisa, tem, muito, tem muitas pessoas de várias gerações, digamos assim, como voluntário é no sim, O Rupert Café é engraçado, porque neste momento temos voluntários, desde, bem, não, não são sempre novos, os mais novos terão, serão universitários ou para essas idades. Ok, acima e, dos 20, e, portanto. Por, por aí, não é? Hum, e portanto, temos pessoas que já são avós, não é? Portanto, é, é engraçado porque são do tempo em que se reparava tudo. Exato. Então, os novos, alguns ficam entusiasmados e são também voluntários. Um, mas a média, por acaso, não, gostávamos de ter gente mais nova. O Riper Café é, existe há quantos anos? O, o Riper Café eh, nasceu na, há uns anos, há mais de 10 anos, na, na Holanda. Eh, e foi uma holandesa que se lembrou de fazer isto. Uh, aqui em, uh, em Lisboa, em particular, uh, e em Portugal. Uh, começou também aqui, como holandesa, e comigo, nós fundamos o Riper Café em Lisboa. Uh, há 5 anos e meio, basicamente. E há 5 anos e meio que... Fizemos 40 e tal edições, 40 uhum. e tal. E agora este período da pandemia foi estranho, porque nós tivemos okay. que fazer, fizemos pela primeira vez umas sessões. Online? É, online, é. em que nós tínhamos que preparar as pessoas, dizer o que é que eles tinham de ter em casa. É. E nós estávamos lá de cá uh, com eles, ou seja, fazíamos várias salas de zoom, não é? Sim. Foi assim uma Sim. coisa bem, bem maluca. Mas funcionou? Geleira. Funcionou. Não, não, okay. não, não, não teve a taxa não, de sucesso. Não, não, tem não teve a mesma tanta... interação, é. não é? é não não é, é. teve tanta interação. É. de sucesso é. de Ou seja, em logo as pessoas estão ali a ajudar e percebem melhor e, e enfim. Corre melhor também, porque facilmente resolvemos um problema. Quando é em casa, nós fizemos um método em que as pessoas diziam o que é que tinham, os voluntários previamente falaram com eles, e pronto, e depois houve a edição. Mas há assim, sempre qualquer coisa que falha. Portanto, uns não tivemos tanto sucesso, a taxa de sucesso... Normalmente o Repé-Café anda pelos 80 e tal por cento, 85% por aí, e se calhar agora online acho que não chegamos aos 80%, seguramente. É, por eu... 70 por cento, foi 70%, foi dois, dois terços, um bocadinho acima de dois terços é. do que reparámos. É é mas, mas tem todos, sempre porque, sentido mas, assim, um crescimento, desde o primeiro ano de, o, até Exatamente, data. tirando agora este período que, que houve a pandemia, para, todos, para toda a gente, nós estamos agora a recomeçar. Um, estamos também à procura de novos voluntários nós temos um grupo de voluntários relativamente grande E, e tem algum custo a inscrição? Não, o Ripper é totalmente grátis Totalmente grátis O único custo que pode haver da parte de quem vem é, por exemplo, nós estamos a reparar qualquer coisa e há ah, falta um fusível ou falta qualquer coisa que nós não temos e não, não temos lá em depósito nós avisamos uh, a pessoa olha, tem esta referência Pode ir a uma loja qualquer de eletricidade ou encomendar uhum. uh, e ensinamos onde pôr ele Nem precisa de voltar outra vez ao Repair Café, okay, ela até pode aprender, a fazer. ensinamos okay. a fazer e a pessoa depois troca e, e, e esse é o custo que tem, mas isso ainda é inerente a qualquer reparação. Sim. Mas Incrível. nós não cobramos nada. A única coisa que nós temos é o café, temos uma mesinha, onde as pessoas realmente podem tomar o seu café, e aos o bling. Eu não sei o que mais, são também voluntários que agora fazem Agora que bling. o Covid, foi difícil, foi não foi? Foi difícil, right. não houve, <risos> não houve. <risos> uh, Agora depois, na, na, na primeira edição que fizemos, uh, normal, poder, fizemos três uh -huh. mini-edições durante o Covid, foi no verão, foi alguns uh -huh. momentos em que conseguimos fazer uma, uma, uma abertura, nós conseguimos fazer três mini-edições, uh, mas agora a primeira edição que nós tivemos, agora pós-lockdown, Uh, o, o, o que aconteceu foi uh, repararmos que alguns voluntários hum, já, não, já não estavam cá. Sim, não, nós tínhamos então alguns voluntários que ir, são estrangeiros, então. né, uhum. uh, já, já não puderam aparecer. Uh, outras pessoas uh, mudaram de sítio, já não moram em Lisboa, foram para o Algarve, para a Mariana. Sim. Tem Mas, muitos não, não. estrangeiros? É, curiosamente, como é um conceito uh, internacional, existem no mundo mais no mil Cafés, acho que são quase 2 mil repercafés, uh, portanto, por todo o mundo, uh, principalmente na Europa, mas, enfim, está tá, tá um bocadinho espalhado. Uh, e, e, portanto, é um conceito que, pronto, é, internacionalmente, é muito conhecido. Sim, sim, sim. Temos muitos clientes, ou seja, pessoas que vão lá levar peças que são estrangeiras e também reparadores estrangeiros. Não, isso é, é, é ótimo. Pô, lá. Saber sim, que, é que as pessoas estão, ficam mais conscientes com, com, sim, sim, com sim, isso, sim, não é? Sim, sim no o que trata-se é de não deitar fora as coisas. Neste Exato. caso é não deitar fora uh, uh, objetos de ferro oxidados. Mas pode ser uma terreira, pode ser o, o, o que é que seja destas uhum. divisões, uh, uhum. enfim, tanta coisa que nós já reparamos. Uh, e e só, só a vantagem que temos uh, em, não, em não deitar fora é que não precisamos, primeiro, nos descartar, pensar como é que vamos reciclar aquilo tudo, uhum. uh, e também não estamos a pedir mais recursos para fazer coisas novas. É nem, nem há transportes, não há nada, é feito localmente, portanto, o Repair Café... Na Europa, é um conceito muito muito estabelecido e, felizmente em Portugal está agora aparecendo nós, nós estamos a tentar ainda espalhar isto. É, e, e também é uma parte divertida, né? Ah, essa tem parte que é pensar, é, é essa parte é Não é uma coisa... Então, pode reparar um, um, um eletrodoméstico, uma ferramenta, pensar tipo, epa, que vou fazer aquilo... Não, é uma coisa divertida, a gente vê muitas, muitas vezes... A gente é mais vê... chato se calhar ir à loja e te comprar um não, é? E... Acho que sim, acho que vai ser muito mais chato. E, e mais caro. E, sim, e, mais mais caro. Caro, e pode ser fazer um evento, por exemplo, muitas vezes a gente vê crianças lá no Repair Café e, e eles estão super interessados naquilo, né? Tipo, ah, caramba, tem uma pessoa abrir aquilo e não vai morrer, Sim, né? essas experiências de ver o antes e o depois... Isso, é. eu acho que isso é bem enriquecedor para eles e, e, já, e formam... Pessoas com outro nível de, de, de consciência ecológica, né? tipo, caramba, eu não Consumismo. preciso comprar tudo, sim, eu, sim, eu sim, posso sim. reparar e é divertido. né? Certo, eu me lembro sim. de, um, de um, um, uma reparação que eu fiz de uma moça que levou, já não me recordo qual era o, o eletrodoméstico, era um micro-ondas, alguma coisa, uma torradeira, e estava reparar, mas o filho dela estava tava ali, tipo, para adorar, aquilo. E no final, no final, ele falou alguma coisa no ouvido dela, ela falou, ah, pergunta a ele, pergunta a ele. E ela, olha, meu comando da Playstation não está funcionando um dos botões. Você acha que eu consigo reparar em casa? Eu achei aquilo espetacular, né? Eu falei, não, você vai chamar sua mãe, seu pai, vão passar um sábado muito divertido a reparar o... Exato. O, o, da, daí o, a minha questão relativamente às um, pessoas mais novas, porque um, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum re reparar. Uhum. Ninguém comprava coisas novas. Sim. E nem havia o conhecimento, nem a informação que existia que, como existe hoje. Sim. Sim. E é bom haver esse crescimento das pessoas mais novas ficarem mais conscientes disso, informarem-se mais que neste caso existe o Raper Café e qualquer coisa que se estraga eu posso lá levar e faço eu com as minhas mãos, não é? entregue é. e vocês fazem. Nós somos um serviço é. de reparação, é. é isso. A parte Exato. importante é essa. E, e o que gostava de dizer, a parte divertida é que realmente é, porque depois, às tantas para além dos voluntários de conhecer, também já temos pessoas que vêm reparar que são repetidas. Pois é, isso é, é, é, é. É. é. sinal que gostaram é, da experiência. É divertidíssimo. Pronto. Sim, se for um ambiente falar. agradável e sim, também sim. boa energia, as pessoas também sim. têm gosto de estar lá, não é? É, é. é uma festa da reparação. não é uma coisa assim. eu É aquilo divertidíssimo. E atenção, muitas vezes as pessoas trazem, por exemplo, uma torradeira, mas chegam lá e descobrem tipo, ah, vocês têm uma sessão de costura também. Eu sei costurar. Então aqui. no próximo Repair Café ela, ela, ela é voluntária da parte da costura. Exatamente. Né? É isso é bem, bem divertido. Uhum. Olha, eu vou aqui eu já fiz o setup rápido do, do, do, da eletrólise com a, a o transformador. O transformador. Nesse caso aqui, por ter mais corrente, nós conseguimos ver mesmo muito mais, mais a, muito a, a, as mais. bolinhas. Então, as é um processo bolinhas. muito mais rápido. E, ao final de algum tempo, nós vamos começar a ver essa parte muito suja, a água que, inicialmente, nessa parte do, do metal de sacrifício, fica muito, muito sujo. Sim. e isso mais ou menos Sim. Mas pronto, vê-se que a houve uma diferença sim. muito grande entre okay, a bateria. O eu... problema será este gás que está a ser libertado, hum. no fundo tem cloro, é isso? Sim, que é esse sim, sim. É, é é Portanto, o, o cloro falava. não é propriamente... Bom, é, aliás, até... É, não, é, é até nesse caso, é, é e sim, respiração sim. Mas, uh, para todos os efeitos, se for num sítio arejado, não vai... Não ter vai ter problema, problema. Sim, sim. Não vai ter problema algum. Mas, uh, pronto, agora realmente vê-se todo o todo metal um a borbulhar e, lá de lá, de irá é. demorar um bocadinho? Sim. Ou será? Sim, é isso mesmo. Ou seja, com o tempo, isso vai... Vai ter aquela trans, trans, transcrição né? do, do, do, do, da ferrugem um de um verdadeiro. lado para o outro. É aqui que eu, tô... eu estou tentando É, porque deveria ter criado bolinhas no de pé também. Eu acho que... Vamos tentar, olha lá. Se calhar ao contrário. Vamos ver, vamos ver. Mas, às vezes, no reperto que eu também nos enganamos. É, pois é. Mas isso é giro. É... Ah, tá ao contrário. Está é, ao contrário. Está é, tá mais estranho também, mas pronto. É. Mas verdade. atenção, essa, essa parte é engraçada, porque nós no, no Repair Café ninguém lá é profissional. Né? Embora é. alguns sejam profissionais. Alguns são, alguns são é. mesmo profissionais, mas a abordagem não é profissional, ou seja, nós temos estamos, sempre, estamos sempre. Estamos sempre a aprender. aprender. Sempre. Estamos sempre a aprender. Sim. Sim. E, e por exemplo, do, do exemplo do, do, de. Há pessoas que são profissionais de uma determinada área, uhum. que conseguem reparar nessa área, por exemplo, o, o carro de que é da parte eletrónica, por exemplo. Uhum. Uh, um, mas depois parte na parte da marcenaria, Ele faz, ele faz pois é. Okay. E o Gustavo, se for preciso, também sabe costura. <risos> pois é, pois é. Exatamente, portanto, todos então, têm um foco, mas também sabem fazer Também têm outra outras vertentes, isso é, é ótimo. Vertentes. Exatamente. Pessoas portanto, é, Eu geralmente estou na parte da organização, mas também já aconteceu há uns tempos. Estávamos... Pôr as mãos é. na massa. Muitas vezes. Tipo, é preciso fazer aquilo, pronto, vou lá fazer também. Claro. Pronto. Nós podemos sempre que as pessoas o façam, não é? Sim, porque hum, não há é nada como sermos nós próprios exato, a fazer exato. as coisas para, para aprendermos. Sim. Às vezes há um voluntário que está a demorar mais tempo que uma peça qualquer. Agora. Vamos. Ah, agora vamos ver. fica ligada. Vai é, demorar um bocadinho. Ele demora ah, um é, bocadinho é, a arrancar. Ele mora é. tipo um. um minutinho todas. Pois é, vamos ver. É. No fundo estávamos a passar o metal um dali, estávamos é, a o que é. Agora tem que voltar ao, é. ao contrário. É. É. Portanto. Um ou dois. Mais uns minutinhos é. começa ali abreviar. Começa ali o processo. É. Boa. Dúvidas. Temos algumas dúvidas aí do.. Para já Príncipe não. não? Para já. ok. Por exemplo, neste, neste caso aqui, não é, Gustavo? Nós Sim. temos aqui um que tem restos ainda de massas e. Sim. Tanto, esta espátula tem ainda vários restos de Tinta, massas. Se calhar o ideal era tirarmos primeiro, sim, rasparmos sim. estas partes, porque isto não, embora esteja oxidada também, sim. seria tirarmos esta com um esfregão, qualquer coisa, e sim. só depois pôr, pôr no líquido. Não estamos aqui uh, uh, a desperdiçar uh, uh, energia. Portanto, ah, como eu eu não... também sai? É, sim, geralmente sim. é simples. Portanto, uh, a limpeza da peça para ficar só com o óxido. Sim. Ou seja, se tiver suja, se tiver gorduras, se tiver essas coisas, limpá-la primeiro, lavá-la, yes. é? se estiver tudo cheio de óleo, Uh, também não vamos fazer a eletroda. Vamos primeiro lavá-la uh, e tirar o óleo. Muitas vezes as ferramentas têm óleo também. Imaginemos que esta parte tem óleo aqui, não é? Sim. Vamos tirar primeiro o óleo, lavá-la, enxugá-la uhum. uh, e depois sim pô-la na eletroda. É? Qual é, que é a maior consequência, digamos assim, em ter ferrugem nos nossos instrumentos? Bem, uma delas é eles deixarem de funcionar. Aquele compasso, este compasso que estava aqui, por exemplo, não, nem sequer consegue funcionar. Ou seja, a ferrugem vai crescer, não é? Sim. é algo que Aumenta o volume e, por exemplo, as partes mecânicas podem deixar de funcionar. Sim. Ficam, ficam sem flexibilidade, digamos assim. Sim, né? sim cresce. Exatamente. Pois não, não conseguimos realmente, por exemplo, rodá-las. Manusear. É, exatamente. Para além de ficarem com este aspecto e, e, e sei lá, por exemplo, o fio estraga-se. O sim. fio da, sim, sim. Da, das, das lâminas pode -se estragar. É, para além de não, não é estético e também pode ser perigoso. De alguma sim, maneira. sim, exatamente. sim, sim. Olha, por exemplo, no caso dessa faca aqui, já ela já começou? não tem mais fio nenhum. Pois é, olha pronto, lá. Agora, agora <risos> está a ser. Agora está mesmo. E se a repararem, a água neste momento está a, castanha. Está a ficar castanha. Sim. E mais um minuto ou dois, este, esta parte também vai... Se acharmos mais um minuto ou dois, quando é retirarmos seja. este varão, vamos ver que vai ficar a que escuro. Giro. Eu então, vou um café. <risos> esta, esta, esta chave é uma chave que já tem uns 100 anos. Alguns já, aninhos. Já, é, já tem. É uns já, já, já tem, se calhar, mais de 100 anos. E, e pronto, será, será engraçado perceber como é que ela vai ficar. É, é. é uma ferrugem que foi crescendo devagarinho. Sim, Portanto, não, é, sim. Não, é uma, não foi uma ferrugem de ser deixada ao ar, Portanto, foi, foi, ela está toda uniforme. Portanto, okay. foi, foi mesmo o tempo uh, de atuar. Sim. Portanto, uh. Que está a funcionar. Sim, está a funcionar, nós não vamos deixar o processo todo, nós não vamos ver o final. Já começa a cheirar um bocadinho, um, não né? um é? Um é. cheirinho, é. Eu não sinto nada. Não, sem Tem que ser <risos> a piscina, uma coisa assim, nada? ele levemente disser-me aqui a piscina, não é? Eu também, eu também, também com a, a sentir. Sentir. Sim. Sim. Sim. Sim. Boa. Hum, pronto. Muito eu, engraçado. Este processo, então, lá está. Se tivemos... Portanto, conseguimos mostrar aqui... Uma pilha de 9 volts, se calhar, tínhamos mais... Capacidade de fazer com estas, aquelas, sim, aquelas quadradinhas. aquelas Mas uhum. também são relativamente caras para fazer, se calhar. É, isso, é? É. Pronto, temos é. também ver o relação o, preço-custo, como tudo. Sim, é? sim, sim, é. sim. Portanto, conseguimos ver aqui, pelo menos, duas técnicas de tirar ferrugem: esta com, esta a lixa? Aqui, esta, com a lixa e esta. A ver e mesmo. Esta, esta aqui é. não a conseguimos ver, ela vai demorar um bocadinho de tempo. Sim. Tem que acreditar enorme. É. <risos> certo, mas. Ao Porque mesmo é que... tempo, chega a sítios onde não chega uma lixa, como estava a dizer, como estava é a dar o caso aqui é, é. Portanto, se calhar até mais... Muitas vezes, muitas vezes é o ideal. No fundo, é como tudo. Temos que ver qual é que é o processo é. ideal. Não há uma maneira de fazer. Às vezes é a conjugação... Como o Gustavo estava a dizer há bocadinho, é a conjugação é. de dois metros que faz com que consigamos fazer isto. Não é? sim, há sim, peças é. muito grandes, nós não conseguimos pôr dentro de um, de, um, de um recipiente com água. Há coisas, às vezes, muito grandes, sempre pôr grandes. uma banheira é. é. é, com água <risos> e com sal e mais eu lembro, Mas, que é nós, nós, nós é, é, Pode seria um bocado <risos> <risos> perigoso. <risos> até ou, né? Exatamente, <risos> ou pôr uh, 50 litros de, de, de é. vinagre, uh, poderia ser absurdo. Portanto, às vezes, é. há métodos. Tendo. Portanto, objetos relativamente pequenos, conseguidos. Eu estava a ver a em casa, é. É. Mas, de um carro. É possível fazer por eletrólise? É possível, né? é, possível. é possível. Por eletrólise, né? É. Mas se calhar vinagre não faz sentido, que é uma coisa gigante. Mas atenção, nós mostramos aqui apenas três métodos, né? Existem outros, Existem. né? Por exemplo, é, imagina o. A torneira do, do duche é muito comum, quando é aquelas certo. muito baratuchas assim, elas começam a ficar com uns pontinhos sim, sim. de, já não é ferrugem, porque não é ferro, né? Sim. Eles ficam uns pontinhos verdes, né uma oxidação verde. É possível tirar da, aquela ferrugem também, mas aí você pensa, caramba, como é que eu vou pôr, fazer um eletrólise ali, como é que eu vou tirar aquilo da parede? Certo. e depois também existe outro problema, porque isso também já aconteceu. Uhum e em que a casca da tinta, digamos assim, solta-se. Sim, sim. E depois já não fica tão estético, não Isso, é? é? Mas a funcionalidade está lá. É funcional sim, na mesma, sim. portanto, sim, sim. Sim. E, e até que no próprio Merroir tem tem alguns sprays que são justamente para esse tipo de, de, de manutenção. É, são conversores, Exatamente. são feitos são pintados em cima mesmo da própria ferrugem é. e, e nesses casos, por exemplo, seria o mais Exatamente. fácil do que tirar a peça do... Ou seja, no fundo é, é, é um elemento químico, uma, uma pintura química que depois conjuga com a ferrugem, estabiliza a ferrugem hum, e, e pronto, fica uma capa, é, é, fica... Se não quisermos tanta irregularidade, temos que também raspar o método normal, ou qualquer que consigamos, e depois, no fundo, usamos um conversor que, no fundo, o conversor transforma quimicamente a ferrugem numa matéria estável, de alguma maneira, que já não vai enferrujar depois. A parte certa é que o conversor, no fundo, pinta a peça. Exatamente, vai pintar, ou seja, nestas não seria possível. Ou seja, em peças decorativas poderá ser, numa torneira, como já estava a dizer, também poderia ser, Uh, mas Sim, hoje em dia existem muitos utensílios, mesmo de cozinha e assim, que são feitos de inox. Sim. E esses próprios utensílios também às vezes ganham ferrugem por algum motivo. Porque, Exato, porque... podem não ser pois é um inox é um... Há vários graus de inox, Sim. não é? Há o inox marítimo. É isso. Ou, uh -huh. ou por aí acima, e, mas há, há, há, há inox que não são tão inox como as outras. Há, é, é um há, é, é. é. há várias. Não é. são tão inox. E não? como é que as pessoas sabem é. isso? Ah, não sabem. Quer dizer, vão a repercafé? Nós também não conseguimos analisar isso. É, é, é, é ah, mas, mas muitas vezes as ferragens, quando são vendidas, ah, eu na minha formação já tive que usar ah, ferragens que tivessem um grau por exemplo, marítimo, aí uh, as casas de ferragem dizem, de, vendem e com essa certificação. Okay. Geralmente não, mas por exemplo, materiais para balneários, coisas assim públicas, onde haja uma grande exigência, é que não fique forjento ou junto ao mar, Isso, é, é. É, é passar para um é, é. é. acima. Temos aqui uma questão, então. o cabo que está na chave pode-se sub submergir? O ideal é só ficar na mesma pontinha, porque ele também vai passar para o outro lado alguma coisa. Mas, é, nesse, nesse, caso... Nesse, caso, nesse caso, pode. Eu, eu cita, ok. Esse cabo do, do lado da chave, sim. E o outro okay. Ele não há problema. Certo. Ele, no fundo, é. A gente vai estar limpando uma coisa que já está limpa, né? E o outro? Isso é. aqui não, porque o que vai acontecer é ele, ele vai começar a puxar o, o, certo. a ferrugem para ele também. Então, ele vai oxidar no final do, de algum tempo, ele vai partir hum. E aí, o processo para. Uhum. Né? então isso pode, este aqui não. Uhum. Uhum. Ok. Exatamente. Bom. A água já está nitidamente. Já, Sim, já. Bem tá, mais quistanha. Já está mesmo ao não. Isto no fim uh, de umas horas, isto fica mesmo. É, incrível. Que nata, fica né? assim, não nasce alguma coisa. Não, não, fica, não muito pior. fica pior. Muito pior. Fica fica muito, muito, pior. A fica mais pior. muito curioso. O curioso é ver também este, este varão. Agora ainda não está, porque agora ainda está. Mas já grudado. se nota. Mas o varão vai ficar da cor da chave. Basicamente, sim, sim. É isso. E a chave Começa não fica a... do cor do verão porque não é. irá é. Não é... ficar com cor de. ferro. É. portanto ainda é. é muito cedo para vermos que alguma. Sim, sim. Eu até pensei em fazer isso em casa e trazer já pronto, mas qual é o problema? Essa nata que se forma do, do. que suja a água, né? Ela ao final de balançar, ela, ela se dissolve. Cai. Então ah, ela fica... ficaria uma coisa muito parecida com isso. No, no fundo a gente viria. Mas o, o. Acho que eu o ver a reação, antes de mexer, né? antes de tocar naquilo, realmente você vê uma coisa, que muitas vezes você olha, caramba, perdi minha chave, a chave dissolveu-se aí. Não, você vai puxar o fio, ela vai estar lá, limpinha. Limpinha, É um, limpinha. um bocado assustador, a primeira vez é um bocado assustador. Sim, sim. É que giro. Mas não tenho medo, dá para fazer sem problema. Mas pronto, mas como dissemos, isto sempre num sítio ventilado. Sim, e ligada é. a... Brincar. Não, não, e brincar. Não, nunca ligada. Nunca, ligado, não, nunca, não, nunca. nunca tem que ser a corrente automata. contínua, portanto, as pilhas ou os <risos> transformadores, sim, mais, isso é. não é? É preciso ter muito cuidado, porque senão também Sério? não funcionava. Ou seja, a corrente passa de um lado para o outro. Não. É, então, é, é sim, tem que ser isso. É. Tem que ser isso mesmo. Boa. Muito agora, bem. O que, é, o que é que faríamos agora? Por exemplo, neste, neste caso do, do, do vinagre, imaginamos que já estava, que não vai estar, uhum. não é? Posso tirar? Ah, e depois é assim, se, vocês bolinhas, se vocês prepararem é? também tem bolinhas. Não sei se conseguem ver lá em casa, mas ele também já está a criar os meus bolinhos. Uh... Estas bolinhas é um processo realmente muito mais lento sim. do que o resto. Sim, no fundo eletórico. são as, as mesmas bolinhas, as mesmas, né? É o mesmo método daqui, só que numa uma maneira muito mais lenta muito de mais acontecer. Suave. É, muito mais suave. Esta é. é mais sustentável para fazer em casa. Esta é é. tem que ficar é. lá fora. Lá fora, Exatamente. sim. E esta aqui você pode fazer na sua cozinha mesmo. Exato, é, é, é, é mesmo essa a ideia que nós queremos passar. É. A única coisa que acontece é que lá fica a o vinagre. É, Bastante. pois é, vai ficar com o cheirinho de salada o tempo todo em casa, mas pronto, é isso. <risos> Há quem gosta muito do cheiro do vinagre agreu, é, somente não, é. não, não muito. <risos> também não, também <risos> não muito. É. Há, há mais métodos, estava a falar de mais métodos para limpar que era o confessor, mas também há produtos químicos que fazem a remoção. Sim, também há produtos químicos que fazem a remoção. Um, no fundo são geralmente pastas ou, ou líquidos. Sim. No fundo tem também estas características do vinagre, mas geralmente são em, em pastas e são também aplicadas e e depois raspadas de alguma maneira, não é? Uh, havia um método assim antigo que era usar, por exemplo, pasta dos dentes. Uh, hum. Para limpar moedas, por exemplo. Ok, Também. verdade. Uh, okay. Pronto. Algum, pronto. Hum. Uh, mas pronto, são, são, são métodos que hoje em dia se calhar não fazem muito sentido. Mas o que faz sentido realmente, acho que estes três métodos serão os ideais. Estes hum. dois que são mais espetaculares. Diria. Sim, sim. Um, Incrível. No fim, no fim sempre. Uh, o que vai resultar sempre... É que quando nós tiramos realmente o objeto, no final, é, é, é bom sempre darmos um pequeno acabamento. Sim, sim, sim, sim. E passar o óleo. Senão o se óleo. De passar, de passar O, o, o... É, é. Para ter até mais é. brilho e... Isso, é. E para proteger mesmo, porque a partir do momento que você tirou a oxidação, pá, o ar começou a enferrujar. O processo de, de e a oxidação a emediato começou emediato novamente. Começa é. novamente. É imediato começou logo novamente a fazer o mesmo é. processo. Sim, sim, mas vai com, o processo já começou né, uhum. novamente. Ah, e temos segurança, nós podemos também usar, se calhar pois para tirar ali as coisas, armas uvas ou qualquer coisa assim, não sim. é propriamente a coisa maior sim. do mundo, mas sim. Mas de qualquer maneira. É... Luvas, atenção, luvas para químicos, ok? Sim, sim, nada, não, é. não são do latex. Né? Não, não. Epá, as latex podem usar, elas vão é, mas... rasgar logo, okay, né? Okay. Isso. Então essas ou, aqui são boas. Aquelas de cozinha. É. aquelas de limpeza. Mais resistentes, sim. Mas... sim isso mesmo. Tipo estas, não é? Isso, essas, é, essas vão durar pouco tempo. Essas é? não, não são boas ideias para isso. Não? não? Sim ou não? não. <risos> para com vinagre também, mas para o lixo. Ah, sim, é, sim, né? para é, vinagre. É. Não, mas ali. É, aqui vai ser um bocado. Olha, essa água daqui, como eu falei, ela é bastante cáustica, ela é bastante. Bastante, bom, é bastante tóxica né ao final do processo, então a gente tem que ter cuidado um bocado com ela. Uma um plus que tem com isso aqui é que depois que essa água ferrugenta, né, ele pode chamar assim, ela essa você você passar em, em madeiras muito claras, ela atinge a madeira. Uau. Entendeu? Então, seja, imagina você compra aquela, você tem aquelas uhum. pedacinhos de madeira em pinho, uma madeira muito clara, você pode pegar ele com um pincelzinho e passar em cima dessa madeira, madeira né? Tem, sem verniz e ela vai tingir a madeira e fica uma cor muito bonita. Pronto, não sei não, se não querem combinado. acrescentar mais não, alguma não, coisa. Não, não binagre não. não, não, não, não. Sim, <risos> podemos tirar e explicar como é que ficou isto, não é? Sim, Mas, eu, eu fiquei não curiosa. Não sei se não tem tempo para isso. Mas, ela, deixou, ela deixou por simplesmente, perdeu toda a camada para já? Sim, ela é. começou o processo aí. É, né? ela, ela ainda não tem aqui. Muito, certo, muito. Já está muito Ou mais puro. Esta parte já está toda escura. Neste momento perdeu uh, aqui o um, um cromado. Não, não é cromado, é o é zincado. De... Uhum. Uh, perdeu o zincado. E depois, a seguir a isto, continuando, uh, ela começaria. Eu penso que não, ainda não tem. Ainda não, é. Ainda não tem cor, acho eu. Se não viesse aqui, já não, começa a ficar é um bocadinho é? um bocadinho mais vilhado. Isto, na realidade, ficaria castanho. Ou seja, Sim. daqui a vai lá, mais uma hora ou duas, uh, o que sairia daqui. Agora está a sair a parte do zincado, seria castanho, Sim. não é? Aqui, a gente, como está muito, está muito feio ainda, muito. a gente não vai conseguir ver muita coisa por enquanto. Mas na realidade, acho que já é. saiu um bocadinho. É, apesar, é, apesar, é é, já, é já saiu que um bocadinho. Até o próprio própria guardanapo. É. É, a estão a ver, muito... só pensando com o guardanapo, sai a ferrugem, o que era uma coisa que não acontecia, não é? Ou seja... Bastante. É, isto isto depois vai, vai mesmo sair a se repararem, esta parte já está mais escura, que já, é já é o ferro que está ferro por baixo. Original, não é? uh -huh. Se eu fizer o mesmo aqui em baixo, provavelmente também vai sair este. Uh, fiz um bocadinho de força, mas talvez consigam ver lá em casa que realmente está, está a sair, este bocadinho quando eu passei o, o pano, já saltou. Sim, é? Não é? Um, então está, isto são mais umas horas e depois era só limpar e pôr um bocadinho de óleo, como o Gustavo dizer. Okay. Pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, se não estiver Gustavo, não? Não. Pronto, não. eu agradeço imenso a vossa participação durante o dia de uh, todo. Uhum. Temos uh, vários vídeos um, no Facebook que podem rever durante o dia de hoje, que o Gustavo não, mas o Rafael teve aqui a acompanhar-nos. Deixamos, portanto, uh, este era o último workshop do dia. A uh, Leroy Merlin espera que vos tenha ajudado na, na concialização de não comprarem nada novo se podem ter uh, um, a possibilidade de arranjar os produtos. Amanhã teremos mais, portanto vamos continuar o resto, uh, durante a semana a ter a Green Week que aborda, lá está, a sustentabilidade dos produtos e soluções mais económicas, digamos assim. Esperemos uh, por vocês amanhã. Obrigada.